Estamos aqui com o prefeito de Macaé, Luiz de Santo Júnior, num momento de grande importância para a cidade, que é a inauguração da nova pista do aeroporto e também nós estamos aqui com um terminal novo é, funcionando. Prefeito, qual a expectativa e qual a visão que o senhor tem dessa obra e do, do impacto dela sobre o município de Macaé? Na verdade essa é ação obra de nível nacional, de nível nacional. Você sabe, também como todos nós, mantendo a grande base de petróleo. É petróleo é uma atividade globalizada, então faz com que inúmeras pessoas venham para cá ativando todo o mercado. Não só mais o mercado de óleo e gás, mas o mercado de grandes negócios. Macaé hoje uma porta significativa para o Rio de Janeiro. Se você avaliar em todo o cenário, é uma das poucas cidades hoje que tem algo a dizer a fato novo. Então isso é uma grande boa notícia, uma grande boa nova. Você vê que na sexta-feira a gente vai participar de um grande leilão para que esse aeroporto seja privatizado. O país hoje vive sob uma nova é, um tripé que precisa ser bem estabelecido. Deficiência, da competitividade, da segurança jurídica, ficando para o Estado necessariamente saúde, educação e segurança pública. Então acho que a inauguração dessa pista, desse novo terminal, mas a terceirização no leilão na sexta-feira, mais a feira de petróleo que traz para Macaé grandes atores, faz com que o Macaé seja hoje no Rio de Janeiro a principal porta de um novo ciclo de desenvolvimento. Tenho certeza é, naquilo que eu estou falando, tanto é a vinda da Shell, da Mitsubishi, da Pátria, um grupo de, de grandes investidores que vem para Macaé, para a região. Então eu acho que esse é um marco para o novo ciclo. Acho que essa inauguração, literalmente, perdão do plenagem, abre uma fase nova para a cidade e para o Estado. Isso é importante para Macaé, e não só para a Macaé, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro. Não é só importante para a região do norte fluminense, é de uma importância para o Estado do Rio de Janeiro de forma assim, bastante assertiva. Então a expectativa de um novo ciclo econômico, de um novo ciclo de desenvolvimento. A gente não quer mais crescimento econômico, a gente não quer mais dinheiro, a gente quer qualidade de vida, a gente quer emprego, a gente quer desenvolvimento social para as pessoas, para o Brasil como um todo. É. Obrigado, prefeito. Eu agradeço.